Fala galera do YouTube, beleza? Riacraft aqui, trazendo pra vocês a nova série do canal chamada Ria é, te traz mods. Por que Rian traz mods? Eu mostrei vários mods agora de pouco e quero trazer o quero trazer pra vocês. Ah gente, e minha skin mudou. Tô com o Steve, porque meu Minecraft tinha um pouco aí tive que excluir ele. Ah, eu tro... E vocês estão perguntando, como você escolheu o Minecraft na original, a gente, ainda vou comprar. Um dia eu esqueço, eu vou pedir pra minha avó. Quem sabe, né, que eu ganho. Ah, eu tô no criativo. E o primeiro mod que eu instalei foi o mod do Portal, Portal Gun. Que isso? É o que isso, Portal Gun? Portal Gun Essa é só arminha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Meio que assim, ó. Você pega... Vamos chegar lá. Ai, que pravore, gente, foi mal é meio que assim a gente Eu tirar lá ó não tá chegando ah tá muito longe deixa eu ver se chega lá não Pera aí, gente eu vou, vou tirar o, o som que eu não vou tirar o som tirei errado pronto ó. prontinho gente meio que assim, ó. Mas, ó. eu vou tirar ali e tirar aqui e tchanam sai do outro lado da das batrinhas e é o maior sujeito que eu fico com a mãozinha ó. que aí e também e você também chegando aqui pra tirar o portal você tem que apertar a letra R. você aperta aqui Aí, ah, e se apertar também a letra G, você pega as coisas, ó. Tipo, pega essa galinha aqui. Peguei a galinha, a galinha tá voando, ó. Mentira. Ah, ela vai morrer. Fica ah, vendo. Olha ela vou! Ah, não tem graça. Vou pegar um bloco, então. Peguei um bloco. Peguei o um bloco. Pode morrer. Vou jogar o bloco em cima dela, tentar. Ei, é feio. Ei, é muito feio. Eu não consigo, consigo portagão. Ah, é meio que impossível. É Deixa eu voltar o bloco aqui. Então, gente, é. Ainda vou construir minha casa, fazer as coisas. Sabe? Aquele papo lá, né? Construir as coisas. Mas é isso, mas assim Aqui os caras são de Algun, o não tem muitas coisas. No Porto Algun curti mais isso daqui. Aí dessa essa botinha aqui também que você instalam você. E isso aqui. Eu uso essas coisas aqui. Algumas coisas não. Coisa mais. Não, não sei porque serve. Aqui tem um disco. Disco de música, ah, vá. agora aqui eu vou instalar a botinha em mim. Cadê a botinha? Aqui. ai, não consigo instalar a botinha. Peraí, aí. Não, não tô conseguindo instalar a botinha porque a aí, agora vai. Agora vai, eu consigo. não tinha conseguido. Peraí, agora foi. Agora foi você. Ainda não consegui. Ai, desculpa esse negócio aqui. Ah, tá, tá com lag o bagulho aqui. Só que eu não sei para que serve isso daqui. Não sei se é gente Não sei, não percebo percebe, não Isso aqui também não sei pra que serve Quem sabe como, como que funciona Esse negócio aqui Me fala no comentário, deixa no comentário Porque eu tô bem de nada Isso aqui também diz o que é Você que curte esse? Ó Vou cadastrar isso daqui Dei, como aqui eu vou muito frente, para ir para lá Não, peraí, eu, eu vou ir pra trás É, não Aí pronto, aí eu saí Eu não gosta que okay. hum, Eu um go de óculos pulando lá hum, Então gente, eu fiz, eu fiz esse vídeo pequenininho aqui, né, aqui mesmo Só para mostrar aqui o mod E eu tra te traz mod E assim mesmo, então valeu galera por ter assistido e dê joinha, me, me segue lá no Twitter, segue meus amigos, o fc do resente, que é fc FC Resente do resente, mais fácil. E isso, só, gente, é, curta a fanpage, recrédite lá, por favor, ajuda muito. Se gostou do vídeo, dê joinha, se gostou, mais agradecendo os favoritos, e isso, galera, valeu por ter visto o vídeo, falou. Uh. Mentira, gente, vou ainda não, vou terminar mostrando meu Twitter, aqui também o vídeo, aqui no meu Twitter qualquer coisa